E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que a gente vai fazer sobre perca de peso, suplementação. E o Thiago Campos está aqui com a gente hoje e ele vai ajudar a gente nessa série de, de vídeos que a gente vai produzir. Uh, então, hoje vai ser basicamente uma entrevista, a gente vai fazer algumas perguntas para o Thiago, para conhecer um pouco dele e da profissão dele. Tudo bem, Thiago? Tudo jóia. Ah, tá bom. Então, Thiago, por que, que você resolveu começar a musculação? Então, sou apaixonado pelo esporte desde novinho, sempre pratiquei exercícios meu uh, pai, sempre me incentivou, então é uma coisa que acabei pegando uma paixão. É, joguei, sempre joguei futebol, comecei a fazer academia com 15 anos para ter um desempenho melhor no futebol, sempre com acompanhamento de um personal trainer, de um profissional, uhum. e pouco tempo atrás, vamos dizer assim, uns sete é, meses, oito meses atrás, eu resolvi ingressar na carreira de fisiculturista. Você acha que as pessoas procuram academia só pela estética ou estão realmente preocupadas com a saúde? Bem, a maioria das pessoas que vêm até mim para começar a academia ou que me fazem perguntas é, diariamente é mais com o intuito de, de, de estética. Uhum. Primeiro... Eles perguntam, ah, eu preciso... Eles nem perguntam, né? Já chegam falando, eu preciso perder um peso, eu preciso ganhar um braço, eu preciso crescer rápido, o <risos> que mesmo. você tem pra me tomar e tal. fala assim, gente, calma, devagar e tal. Então, assim, as pessoas não estão tão preocupadas com a saúde. Eles querem ir pra academia, fazer exercícios, faz, se matar fazendo séries pegar cargas pesadas, passar horas na academia achando que vão ter o objetivo rápido uhum. e da forma que eles querem. Às vezes esquece que tem uma dieta, um descanso, que trabalham tudo em conjunto. Então, assim, é mais por estética. São poucas pessoas que vêm por saúde. Por, saúde. Isso. por isso que a gente vê, então, os coxinha, né? os esfirra, na verdade. né? Só cresce em cima, esquece de malhar a perna. É, porque esses cabeçura, né acham que vão chegar no final de semana, vão colocar uma calça, vão para festa, vão tampar... A parte de baixo que não malha, só você, o um bração, sou forte da academia. Mas. Chega no verão, põe os shorts, passa vergonha, passa vergonha. <risos> Tiago, como que é seu seu dia a dia? Na academia, na vida? Como que. É um pouco Cara, diferente. é muita correria, muita correria. É, como eu estou treinando para ser fisiculturista e trabalho como personal treino, então meu horário, meu horário é bem, é bem corrido. Tem hora que eu tenho cliente de manhã, tem hora que eu tenho cliente à noite, à tarde. Então, o meu horário do treino nunca é um horário certo e sempre procuro comer de duas em duas horas, levo minhas marmitas comigo, acordo sete, meia, oito horas todos os dias, é, saio de casa, tenho que pegar o um ônibus enfrentar o um tráfico de quem quem mora no Londres sabe que em Brixton é um trânsito é. terrível, então assim, é, acordo cedo, já como um pratão de comida, não como uma frutinha, o meu negócio é comer. Como já dizia um dos mestres da musculação, quanto mais você quanto mais você cresce, então... Vamos eu comer! Como, eu como de duas em duas horas, é, treino, faço o personal treino, trabalho e na hora que, tá, que eu estou disponível é a hora que eu treino e geralmente eu só chego em casa 11h30 Meia-noite, uma hora eu vou, vou dormir, então assim, é bem corrido, bem corrido. Bom, uh, Thiago, eu vi que você tem alguns produtos aqui, queria que você explicasse pra gente, pra que serve, como tomar, se a marca é boa. Então, esse aqui é um pré-treino da Steel Nutrition, é, o N.O. Matrix, é um dos melhores pré-treinos que o que eu já utilizei, uhum. tanto que estamos fazendo parceria, não, só, não é por causa da parceria, mas esse é por causa do produto, porque eu não vou usar qualquer porcaria, então, Sim. esse aqui foi um dos melhores pré-treinos que eu já usei e o que mais me agradou. Então, é, o pré-treino, para quem não sabe, ele vai, tem gente que acha que é só para acordar, dar um pump na academia, mas não, ele vai a, dilatar suas veias, é, suas veias, sua corrente, o seu sangue vai, vai ser distribuído mais rápido para os músculos que você trabalha. Para quem não sabe, o pré-treino não é só para dar o pump, não é só para um, te acordar na academia. Uhum. Para você ter um desempenho melhor. Ele vai o, As funções dele, no caso, ele vai dilatar as suas veias, o seu sangue vai circular mais rápido no seu corpo, vai ter mais oxigênio e nutrientes levando para o músculo que você vai estar trabalhando. Então, você vai ter um desempenho maior do seu, do seu treino. E é a mesma coisa quando você toma um remédio, aqui, como aqui é no 11, dá um paracetamol, você está com dor de cabeça, toma um paracetamol para passar. É, no caso, ele engana o seu cérebro, é, atrasa o o seu, o seu cérebro de receber a mensagem que, supo, que você está com dor de cabeça. Hum. Então, assim, é, vai atrasar. O, a mensagem de chegar no seu cérebro que você está cansado, cansado. Né? então você vai ter um desempenho melhor, você vai poder dar mais de você no treino, lógico claro que você vai se sentir cansado no final do treino, só que você vai ter um aproveitamento melhor, uhum. então assim, ajuda na sua performance no treino uhum. e tomar 10, 15 minutos antes e eu recomendo tomar entre 2 a 3 scoops. Eu, não vou falar quanto que eu uso, <risos> porque se alguém resolver copiar e depois morrer, a culpa vai ser minha. É. Então, entre 2 a três scoops, 10 a 15 minutos antes do treino. Esse é um dos melhores suplementos que eu já usei, eu aconselho. E teria problema para quem tem problema de cardíaco, por exemplo? Então, procure um, uma ajuda profissional, porque para saber como que está o, o seu coração, como uhum. que está a sua parte cardíaca do, do seu corpo, para quando você utilizar não ter nenhum problema, porque consequentemente vai acelerar o seu coração, o seu batimento cardíaco. Então assim procure uma ajuda profissional antes de qualquer exercício Sim. e qualquer é, antes de pegar qualquer suplemento para tomar. Ok e é, tem mais um produto aqui, o que é esse aqui? Esse aqui é o um pré treino, só que esse aqui são os pacotinhos ah, tá. individual, para usar Isso individual. É, essa aqui dose é idônica. uma dose. Então, se você quiser comprar só um para tomar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e os próximos vídeos vão ser exclusivos para quem quer ganhar massa. A gente vai falar mais sobre suplemento, mais sobre séries de exercícios, né? Isso. E perda de peso e como ter um estilo de vida. Bacana. Saudável. A gente, a gente vai explicar não só sobre o suplemento, mas alimentação. Então a gente vai ter vídeos praticamente diários sobre uma sobre a série de exercícios, sobre como ter uma vida saudável e mudar seu estilo de vida para uma vida melhor. E eu vou perder peso, principalmente, porque estou precisando. Vamos fazer um acompanhe o Thiago da mudança dele. É isso aí. Então assim, continua com a gente que vamos Vai valer a pena, muito conhecimento e espero que isso incentive vocês também a buscar saúde. Isso aí galera. Um abraço e até o próximo vídeo. Até a próxima. Não seja frango. Não seja frango. Não seja frango. <risos> galera, se inscreva no canal, não esquece não e dá um joinha embaixo hein. Vejo vocês no próximo vídeo. Fica monstro. <risos> então vai... Vai... O, o, o...